Eh, boa tarde, companheiros e companheiras, camaradas de luta. Eh, quero, em, em meu nome e em nome da Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique, endereçar as nossas calorosas saudações aos trabalhadores da Galiza e à direção, máximo, à direção executiva máxima da Confederação Intersindical da Galiza e agradecer o convite formulado para participar nos trabalhos do Seminário Intersindical Internacional e dos trabalhos do 8 Congresso é... do 8 Congresso da SIGA e por essa via nós nos sentimos bastante honrados pela realização destes dois eventos que acontecem num momento histórico em que a humanidade atravessa uma crise sem precedentes, caracterizada pelos acontecimentos, pelos acontecimentos atípicos que é a pandemia do novo coronavírus e, juntamente a isso, se adicionam as crises econômicas e sociais globais. A Covid-19 representa uma grande ameaça e um, e um grande perigo para a humanidade, sendo por isso muito importante a solidariedade entre os trabalhadores de todo o mundo, a necessidade urgente da união dos esforços para um combate coletivo coordenado e concertado em todos os sentidos e direção, a classe trabalhadora ou seja, o movimento sindical internacional está perante um enorme desafio e um perigo iminente, daí que é extremamente urgente que os líderes sindicais mundiais reflitam conjuntamente para a elaboração e adopção de uma estratégia, de uma nova estratégia de luta para a sua sobrevivência e a consequente salvação dos direitos e interesses mas os interesses da classe trabalhadora, pois caso contrário corre o risco de desaparecer face às grandes manobras dos empregadores congregados no capitalismo. Se não, vejamos, enquanto a Covid dilacera as economias dos países, os ricos se tornaram mais ricos e os pobres, mais pobres. Só neste pouco, neste pouco eh, espaço de tempo acumularam muitas riquezas e a, e a classe trabalhadora ficou mais pobre. Vou partilhar convosco aqui algumas informações do meu país. Durante a Covid-19, são indicadores até dia 7 de, de outubro, portanto, é, outubro de 2021, é, a pandemia causou a paralisação, o, o encerramento, de cerca de 564 empresas. E nesse conjunto de empresas, cerca de 20.977 trabalhadores, ficaram afetados ou foram para o desemprego um conjunto de setores essenciais como a construção a indústria hoteleira turismo os transportes, o comércio, os serviços estes sofreram um impacto grande e negativo daí que caros colegas acho extremamente importante que a SIGA da Galiza pensou em realizar este seminário internacional para uma partilha de informações, para um intercâmbio, no sentido de podermos refletir, porque somos obrigados, de facto, a fazer esse pensamento para podermos adotar uma nova, uma nova estratégia de luta. Se não fizermos isso, estamos em perigo. A classe trabalhadora... O, o, o, o berço, o, o suporte do sindicalismo são os membros, são os trabalhadores. Agora, se os trabalhadores vão para o desemprego, ah, diretamente os sindicatos vão perder membros e praticamente ficamos enfraquecidos. Então, a existência de um trabalhador no posto de trabalho determina a existência do sindicalismo forte. Por isso é muito importante que nós possamos refletir o mais urgente possível numa nova estratégia para podermos nos adaptar a esta nova forma a este novo, este novo novo novo estar assim se diz portanto queria mais uma vez eh, agradecer eh, no fundo do meu coração o convite formulado pela pela siga e e desejar que o congresso que amanhã vai ter lugar eh, aproveite no máximo para poder, de facto, debater e aprovar importantes resoluções de orientação para o próximo mandato, no sentido de puxarmos aqueles que ainda estão a dormir. Falou-se muita coisa aqui da questão das vacinas, das patentes. Os países do terceiro mundo, como é o continente africano, que não dispõe de tecnologia avançada, está muito atrasado em termos de percentagem de vacinação da população, porque, de facto, os desenvolvidos estão a concentrar tudo e vão afinando quer dizer, a sua distribuição, a libertação, é, apesar da Organização Mundial de Saúde estar, de facto, a, a lutar para esse equilíbrio, mas esse equilíbrio ainda não, não existe. Então, é necessário que possamos, nós como trabalhadores, batermos esses ouvidos dos governantes é, no sentido de olhar para o planeta como um único não com a divisão ou com a possibilidade de eu sei eu tenho capacidade eu tenho possibilidade o outro não tem então que se que se vira é, o mundo não está está para nós para a fase o coronavírus nos mostrou que temos que estar todos Unidos porque não escolhe o africano o europeu o americano o asiático o coronavírus quando chega vai todos então, temos que nos preparar e, para podermos enfrentar esse grande desafio. Mais uma vez, muito obrigado, colegas da Galiza, por este convite. E bons sucessos para o Congresso, que amanhã vai ter lugar. Que, obrigado. Assim seja, pela